Depois de anos trabalhando juntos, lá vou eu entrevistar o meu colega jornalista, polêmico, irônico, inteligente e engraçado Paulo Henrique Amorim. Oh. Oh. famoso Paulo Henrique Amorim. Muito oh, obrigada. Oh. bem Tudo bem? Muito a casa é sua. Obrigada. A sua casa. Minha casa é a sua casa. Dono de um arsenal de boas histórias, PH divide com a gente suas recordações direto do fundo do baú. Oi gente, começando agora mais um fundo do baú, meu entrevistado é o Paulo Henrique Amorim, jornalista, fomos colegas na TV Record, aliás você é quem me levou para a TV na... Record, antes, na também, Band antes, é verdade, e você depois, você e a Janine Borba me que levaram para a TV Record ah, para fazer o Tudo você. a Ver. Que foi um programa maravilhoso, né, Paulo? Maravilhoso, maravilhoso. muito bom. Essa porque eu fui a Brasília, fui a correspondente Brasília. Eu lembro até hoje que eu cheguei lá, o Paulo falou, ah, então, ah, não sei o quê, ah, você é de Brasília? Eu falei, ah, sou de Brasília. Ele falou, você é de Brasília? É. Nós estamos precisando de correspondente lá, você quer ir para Brasília? E eu já morando há, sei lá, quantos anos eu já morava em São Paulo, eu parei no dia falei, vou pensar e vou te responder. No dia seguinte eu falei, por que não, vamos? E foi uma experiência de vida Muito e profissional Muito riquíssima, eu falo que Brasília é onde é jornalismo de verdade né? ali o bicho pega, é fonte é furo de reportagem ali a, é. a briga é ferrenha, mas antes da gente começar eu quero te lembrar que na terça-feira a gente já gravou a primeira parte desse programa com muitas curiosidades da história do Paulo Henrique, eu tenho certeza que vocês vão gostar então vai lá conferir, aliás está aí em cima para você clicar e depois conferir, ok? Não esquece de curtir esse vídeo e também não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não se inscreveu olha o nível dos meus convidados essa coisa aqui não tá pra brincadeira hein? aqui é profissa mas vamos lá, começando pelo fundo do baú, você já tinha me dito na entrevista anterior que não é uma pessoa de guardar muita não. coisa, muitos objetos, não e, tenho muita de quinquilharia, isso, e que, que o que você tem, tá aí exposto isso. na tua casa, na tua estante, no teu quarto quer dizer, tá... são coisas que eu gosto e que eu fico olhando, gosto de ver, mexo, pego Bacana. Uhum. Então vamos começar. Vamos Sem perda de tempo, ver aqui que objetos você selecionou para agora. O que eu queria mostrar em primeiro lugar é o primeiro livro do meu neto, Francisco Amorim Quinn. Ah. Francisco Amorim Quinn escreveu As Aventuras do Filhote de Morcego. E Seu primeiro neto Neto mais velho Seu neto mais velho Filho e da Maria, a única filha filho é do, do Paulo Maricota, Que ele já explicou lá antes, eu estou dando uma, uma dica aqui para você Que ele dedicou a todas as avós e bisavós A todas as bisas Aqui a letra dele E aqui A dedicatória para... Do Tito, porque o apelido dele é Tito, não sei porque que Francisco foi dar em Tito, mas... <risos> Para o meu vô querido, o vovô Paulo. Abraços. Abraços. <risos> Quantos anos ele tinha aí, pela Ele Nessa alegria... altura, ele tinha oito anos. Oito anos de idade. É. Então, ele... A história O Filhote... É uma história muito complexa. Lançou em livraria, Foi. tudo. Nossa, que é, horror, aí Paulo a minha aí? filha minha filha mandou imprimir direitinho uhum. as ilustrações são da, da avó dele uhum. o filhote gostava de uma cadeira da casa da vovó mas ele era muito gordo e a cadeira virava com ele e o baby latia o baby é o, é o cachorro e por aí vai a história essa história que foi ele gostava de montar lego um dia ele estava montando um Lego bem difícil quando a Bebel, a irmãozinha dele, apareceu e fez pipi bem em cima do homem de ferro do Lego. Será que ele enferrou? Os... E que bacana que é, é escrito à é, mão, irmão, né? É, mantiveram é mantiveram isso. Ele, o, o Francisco, meu neto, ele é, um, ele é um, o gênio do Lego. Ele, ele, olha que, que coisa linda, ó, as nuvens. Olha que barato. Olha que vô babão. Mas que... Ele é o Nossa. gênio do Lego. Ele monta Legos assim de 4 milhões e 800 mil peças em 3 dias. E você gosta, curte, brinca de vez em quando com ele? Com, com o Lego? É... Não, não eu, eu compro Legos para ele. Ah, tá. A, a mãe não deixa, mas é muito caro. Vamos lá, vamos lá. A gente vai para as lojas aí, escolhe o um Lego. Uh, escolhe o uh, um Lego. Porque eu, como avô, eu gosto muito de estragar os meus netos. Você ficou... Uh... Como? Quando você se viu seu, seu neto publicando ah, eu um livro? fascinado, fascinado, fascinado. Você acha que ele segue a carreira Hã? também do, do avô? Não? Ah, não sei, porque ele é muito bom em matemática, ele está estudando, estudando, já está agora com 10 anos, ele já está fazendo, é, desenhando joguinhos no computador, ele está estudando programação em computador, ele é muito bom aluno em matemática. Até muito porque, em né, Paulo, pensando aqui, é, justamente, você vê essa coisa né, da, da, da internet hoje, é, o, que vai, o que vai ser dos jornalistas, né? Como será o jornalismo? O jornalista acho que sempre vai existir, mas o que será o jornalismo daqui pra frente? Olha, isso aí é uma, é uma discussão que, na minha opinião, ela acaba se resumindo ao seguinte. A é, atividade de repórter sempre será necessária. Não é? Sim. Pelo Vaz de caminha, os, os evangelistas... É. Tem eu... sempre que ter o repórter. É. Agora, mas hoje em dia é muita que... gente é repórter, né? Não, mas aí... Então, aí é uma questão não, de não, credibilidade, que isso, de você muito, confiar... Hoje é uma praga, tem muita apresentadora, né? Qual é a sua profissão? Ah, eu sou apresentadora. Uhum, uhum. uhum.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 Isso é que é o jornalista. Isso aí sempre vai ser necessário. Agora, isso vai ser entregue é, no jornal, na revista, no rádio, na internet, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Não importa. É. Mas, e, e também, Não com importa. que profundidade... Não, aí também ah, vai né, ter isso. Também... E sempre haverá o um mau jornalista e o um bom jornalista. É. E com o tempo, o espectador, o leitor, vai saber distinguir alho de bugalho. Não adianta você chegar lá e ficar reportando tudo que você vê se você só reportar bobagem. Né? Claro, claro. Ficar tirando fotografia de si próprio, né? Essas coisas que hoje esses, esses mecanismos ajudam muito a um exercício de, de autocontemplação e narcisismo, né? Você está nas para redes o que sociais. A televisão, para o que a televisão contribui muito. Claro. Né? Aliás, acho que foi talvez a, a, a, é, a primeira ali... né? a é. levantar esse tipo o de jornalista Os jornalistas né? se acham, antes de mais nada, celebridades, né? Verdade, isso mudou, né? É. Vamos em frente? Bom, essa aqui é uma Quer fotografia muito importante para mim, eu guardo atrás da mesa onde eu trabalho. Que é a fotografia de um excelente repórter chamado Deolindo Amorim, meu pai. Deolindo? Deolindo. Aí tem uma história muito... E ele está trabalhando, é isso? Ele está trabalhando. Ele está com um jornal ou com é um bloquinho na ele mão? Ele está com um, um bloquinho na mão. Um bloquinho na mão. Veja que ele está de terno, Sim. gravata, chapéu e um lencinho. Que época? Ah, isso aí é anos 40 do século passado. Uhum. E com lencinho. Ele está fazendo uma reportagem em Campo Grande, no Rio de Janeiro, com os produtores de laranja, anotando.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 As mãos dele parecem nada sincronizado, entendeu? Isso te incomoda porque chama muita desvia não, a atenção, é que ele, na ele verdade. Não, né? tá chamando a atenção para ele. Não interessa o que ele está falando, ele está Será que isso volta, Paulo? Hoje, nesse mundo de egos, não, não sei se isso volta, não, viu? Não Aquela coisa da descrição antigamente não. que era obrigatória na televisão, num telejornal. Não esses garotos aí sem gravata, o mais velho deve ter 23 anos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 Diz que A ah A, eu digo, não, meu filho, eu acho que A é Z. E aí? É. É. E aí? E, aí? É. e você falou desse detalhe do lencinho? Deixa eu ver aqui a foto ah. do seu pai. Ele era parecido com você? Você era pare... você é parecido com ele? Não, eu sou mais parecido da minha mãe. Puxou mais a sua mãe. É. Uh, Amorim é o quê? É baiano. Na... A baiano? De origem, de origem, de origem galega. Ah, tá. Espanhola, Espanhol. que desceu para o Porto e do Porto vieram para cá, para o Brasil. Parar em Salvador. No meu caso, sim, mas os Amorim se espalharam pelo país. Tá, mas ele é nasceu em Bahia. Ele nasceu numa cidade chamada Baixa Grande, no interior da Bahia, que ah. segundo ele não era nenhuma coisa nem outra. Não era baixa porque ficava no alto e não era grande porque era pequena, era pequena. É. E o detalhe do lencinho que lencinho. você falou, que você frisou ali, é, claro que eu claro, te tá. conheço no trabalho. Você, nessa matéria de elegância, a gente realmente percebe que de fato você, você uh, se preocupa com isso no seu trabalho. E como sinal há... de respeito ao espectador. Sim, como você estava falando, agora a gente entende por quê, o porquê disso. E sempre com um lencinho. Sim. Que você faz questão de combinar com a gravata e não Eu é combinar não, que seja a mesma cor. Não. não. Parecido. Exatamente, né? É. É, é, é diferente um do outro e você faz questão de fazer sim. essa combinação e tal. Veio daí essa coisa de ver se Provavelmente, pai, de... provavelmente é. é. E você tem até Eu uma sim. técnica. Eu lembro que uma vez você ensinou, né? É. Pena é. que não tem um lenço aqui, mas pego o lenço quadrado. tem. Ah, ele tem. <risos> Só não tá... Ah, assim. lá. Vai lá, mostra a técnica pra ser elegante, tá bom gente? Você vai ter que abrir seu bolso. Faz assim... Olha lá. Faz assim... E põe aqui. Tá bom gente? É, não, eu ponho, eu uso porque eu acho elegante. Uhum. Uhum. Aí um dia um cara chegou pra mim e disse assim, ah, por que que você usa isso? Eu digo, uso isso que eu sei usar e você não sabe. Por que você não usa, né? É, Talvez... Pela... Ele veio pra cima de mim com as quatro patas, mereceu, né? Você gosta de... de uh... Eu não gosto de levar desaforo pra casa. Não, sim. É. Mas eu tô falando agora de moda. Você, você se preocupa com isso? Me claro. Preocupa eu sei que não, mas me não. Preocupo, sim? Gente, me preocupo, evidentemente me preocupo. O que você gosta de comprar pra você? O que você tem que você, eu, tem eu que você gosto de gosta de... Me de... Vestir, eu gosto de me vestir é, é, de forma elegante, de forma atual. E hoje eu sou muito vigiado pela minha mulher, que, que controla muito a minha, a minha elegância, não gosta que eu me vista de forma de... Ela compra coisa pra você também não, ou não? não? Não, você compra. Não, mas ela tá do lado palpitando? Ela palpita. É, ela palpita. Como toda é. mulher, né? É, mas é a mulher eu não também palpita. não sou muito de comprar roupa, não. Tá. Eu não tenho. É... Não, não, sou, não sou compreiro uhum. eu não sou compreiro uhum. eu tenho lá, lembrando, todo homem tem que ter um blazer azul marinho, tem que ter uma calça cinza, tem que ter muita roupa muita calça de, de gabardine uhum. e o resto é cinza azul marinho tá, tá, tá, tá, tá. aqui no fundo do baú tem a minha última, a última recordação que é isso aqui que eu faço questão de demonstrar aqui assim coitado do chapéu. É um Panamá maravilhoso que eu tenho, Panamá autentíssimo, que eu uso para todo lugar que eu vou, quando é verão eu vou para a praia, e eu faço questão de levar, e uso para me lembrar do Rio de Janeiro... <risos> E para homenagear o grande maestro Antônio Carlos, brasileiro Jobim. Sim, que adorava um chapéu. Que usava um chapéu parecido com esse. Mas escuta, e por quê? Para demonstrar que isso aqui é um Panamá autêntico. Tá, Você que, sabe é, que o Panamá, é Você sabe que o Panamá não é produzido no Panamá. O Panamá é produzido no Equador. E se chama Panamá porque o presidente americano Theodore Roosevelt usou ah. ele no Panamá. E aí ficou com fama de Panamá. E virou moda, virou moda. Mas hoje, mundial, no Caribe, referência. No Caribe você compra isso como se fosse. Ah, ah. E esse aqui eu comprei nos Estados Unidos. Mas, é... Quantos anos tem esse chapéu? Ah, esse chapéu tem 20 anos. Mas então eu é uso... uma recordação que você usa ainda. Eu uso. Na verdade. Eu uso, mas está aqui pendurado na minha, na minha mesa de trabalho, na minha na, ao lado. É para eu não esquecer quando faz sol. É. É, e eu uso e, e às vezes eu, eu quando estou em situações assim embaraçosas, é, por exemplo, esperando para arrumar uma mesa no restaurante no Rio de Janeiro, ou numa praia, ou num lugar de veraneio aqui no Brasil, na Bahia, eu digo, não, não, mas eu tenho prioridade porque eu, eu herdei o chapéu do Antônio Carlos Jobim, ele me deu de presença. Olá, gente! Quem acreditou e os próximos aí, fiquem atentos, não é verdade. Eu sou herdeiro do Jobim, ele me deu, eu tenho direito de <risos> E aí você ganhava a sua mesa. E eu, <risos> olhando o, o, o Métri lá, me olha a menina lá, como é que chama? Que recebe... uh, a hostess. Uh. A hostess. Uh. Mas eu tenho uma história muito boa com o Jobim. Uh. Eu, eu morei no Leblon, no Rio de Janeiro. Maravilha. Que época? Na época no... maravilhosa. Não, quando né? eu estava no.. Sei o que, 70? Não, já nos anos 80. Ah. Né? E, e o Jobim morava ali perto. E no domingo de manhã, lá por volta da hora do almoço, a gente descia para ir a uma banca de jornal, naquela época era negócio uhum. da banca de jornal é. né? é, para comprar jornal e, e, e ficar falando mal dos outros. E todo domingo de manhã a gente se encontrava ali na banca, em frente a uma farmácia que existia, chamada, chamada farmácia Piauí. E tinha um botequim infecto ao lado da farmácia e a gente ficava ali tomando cerveja, comendo tremossos, uhum. é, pedacinhos de linguiça, comentando as notícias do dia e o Tom vestido de, de chapéu. Aí eu fui morar em Nova York e tal, blá, blá, blá, aí um dia o, o, o, o, o chefe da Missão do Brasil na ONU, o embaixador Sardenberg, me liga e diz assim, o Paulo Henrique é o seguinte, você foi é, agraciado, mereceu do presidente Itamar Franco a, a ordem, é, a, ordem a, a, a mais importante ordem do Itamaraty, é, ah, Barão do Ibra. É, Rio Branco. A ordem do Rio Branco. Não é na categoria mais alta, porque são três categorias, é na categoria intermediária. E eu gostaria que você viesse receber e gostaria de saber o seguinte: é, você topa receber com o Tom? Eu, mas é claro? Não, porque é o seguinte: o Tom recebeu também. E o Tom disse que não ia receber, que é uma bobagem. Não estava nem aí para para honraria. A ordem do Rio Branco. Aí falou não, mas então, eu preciso que você venha receber é uma coisa que o presidente da República conferiu a você. Não faz o seguinte, quando tiver aí uma pessoa que tenha ganhado também esse troço aqui, eu acho legal eu vou eu vou. Então eu disse para ele que você também poderia receber e, e ele disse não o Paulo Henrique é o topo o Paulo Henrique é legal Paulo Henrique eu vou eu vou. aí eu Aí fomos lá na solidariedade. a tonalidade é o seguinte é uma bombajada. você fica assim em pé no meio da sala, o um, um funcionário do, do Itamaraty... Um oficial talvez um, não, um ali, secretário, né? Ah, o ah, secretário, um embaixador, os agraciados e as suas respectivas mulheres. E o, o, o funcionário do Itamaraty lê o decreto em que você é, fica tomando conhecimento de sua, da sua condecoração. Que acabou a solenidade, porque ninguém pode falar, porque aquela é uma solenidade do presidente da república. E como o presidente da república não, não está, está, ninguém pode abrir o bico. Uh -huh. Aí, tudo bem. Nem agradecimento? Nada. Ah. Não pode abrir o bico. Paula, adorei. É isso. O seu chapéu, posso ver? Claro. Olha aqui. Que bacana. Realmente uma delícia. Pode usar. Ah, Sim. posso usar? Por favor. Deixa eu ver, Assim a etiqueta. Ah, isso. Ah, muito eu bem. vou ficar bem, será? Muito bem. Será? É. Ele é pequeno para a minha cabeça. É. Não, é muito Acho que eu tenho bem. um cabeção. Ótimo, perfeito, ver. muito bom Paulo Henrique. Agora me devolve. Muito obrigada, sua <risos> recordação. <risos> no... <risos> Paulo, muito obrigada. Foi uma alegria. Foi uma alegria para nós todos, eu tenho certeza. Muito Conhecer mais obrigado. da sua história. Você isso. é uma pessoa muito especial, alguma, é, alguma, um, é um excelente baratas. jornalista, e eu digo isso uh, de uma opinião não, própria. Luciana, encerra logo. Porque antes de dizer, eu, eu conheci esse muito homem obrigado, trabalhando de verdade, e cobrando um monte de coisa quando eu estava em Brasília e, foi, Me e dá aprendi meus, muito. Meus livros aqui. Pronto. Muito obrigada, tudo de bom para você. Que venham muitas outras recordações na sua vida. E a gente te espera na semana que vem com mais Fundo do Baú. Um beijão e até lá. para Henrique, nós temos a tradição aqui nesse programa de tirar uma foto com essa Polaroid aqui. Para eternizar este momento. Então vamos lá. E eu entrego isso aqui de presente para os meus entrevistados, ah, que ótimo. porque eu espero que vocês guardem como que hum, boa ideia. mais uma recordação de. Eu espero que tenha sido um bom momento para você. Para mim é uma recordação. Foi que eu uma vou alegria. Guardar para sempre. Eu tenho uma prima que ela fala que eu guardo tanta coisa que ela vai me indicar para aquele programa acumuladores, sabe? Que o povo me... junta tudo. Meu caso não é extremo assim, mas enfim, isso aqui é quase um exemplo de gente que é acumuladora.